Vamos lá! E aí galera, tudo bem? Agora nós vamos estudar perpendicular. O que é a perpendicular? É um encontro de duas linhas que são concorrentes, certo? Concorrentes, mas possuem o quê? Uma relação de 90 graus. Então a exigência para que eu tenha uma perpendicular é que eu tenha a relação entre as linhas, é, o ângulo de 90 graus. Então nós vamos estudar três casos que a gente pode traçar a perpendicular. Para que a gente possa trabalhar, nós vamos utilizar o nosso compasso, lembrando que o compasso deve ser apontado na forma cisel, né? para que ele possa manter o um traço mais adequado. E nós vamos começar por esse aqui. Dado o segmento AB, eu preciso encontrar a perpendicular, certo? Então o que nós temos que fazer? Voltando àquele conselho de equidistância. Vou colocar a ponta seca em A. Ponta seca em A. Uma abertura um pouco maior que a metade do segmento, certo? E vou traçar acima de AB e vou traçar abaixo de AB, certo? Sem alterar a distância do meu compasso, eu vou colocar o centro em B, centro em B, traço acima de A e abaixo de AB. Marcando o quê? Dois pontos. Dois pontos que estão alinhados entre si. Eles são dois pontos que possuem o mesmo alinhamento. Então, pego o esquadro, posiciono, marco o ponto e encosto o compasso. Marco o ponto, desculpa, encosto o esquadro. Verifico se o encontro está perfeito. Ó. Em 1 um e 2, eu tenho que verificar se o meu traço vai sair exatamente no ponto e só depois eu traço essa linha que foi encontrada aqui. Ó, ela é a perpendicular, certo? Porque em função da equidistância desse de A até o primeiro ponto encontrado e B até o segundo e a, até o segundo ponto encontrado, essa equidistância faz com que eu tenha o mesmo, o mesmo alinhamento entre os pontos. Portanto, ele vai estar alinhado em relação a essa linha horizontal. Ok? Bom, segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Nesse segmento aqui, a eu tenho um ponto C que está fora de, do segmento. Então, a pergunta é, como que eu faço para traçar uma perpendicular que passe por C? Né? Pensando nessa questão da equidistância né, entre os pontos, quer dizer, é, a distância que eu tenho de A até o ponto encontrado aqui, é a mesma distância do ponto de baixo, do ponto inferior, vamos dizer assim, ó, essa distância aqui é igual a essa, né? como que eu faria para resolver esse caso? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que eu tenho que marcar dois pontos né, no segmento AB que estejam relacionados a C. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca do meu compasso no ponto C, quer dizer, vou fazer de C o centro do, da minha circunferência, né, e uma abertura que passe por AB, né, passe por A e B, eu vou criar esses dois pontos, certo? Então eu vou ter aqui, em AB, o ponto do cruzamento do meu arco, que é esse aqui, ó. E esse ponto que é o outro lado do cruzamento. Bom, agora ficou fácil, né? Porque é só repetir o que nós vimos nesse caso aqui, ó. Tá? Ó. Ponta seca no primeiro ponto encontrado. Pouco maior que o centro. E vou traçar em cima e embaixo. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, mas mantendo a mesma abertura. Certo? Então, a seca aqui. Vou traçar ó, em cima e embaixo. E o que, que deve acontecer? Eu devo ter alinhado... Perfeitamente os três pontos, portanto, passando por ser a minha perpendicular. Observe que os três pontos estão alinhados. Eu vou traçar, certo? Então, aqui tem uma relação de 90 graus. Bem como aqui também tem uma relação de 90 graus, certo? Bom. Termino para o terceiro caso, o ponto C está no segmento, tá? não se incomoda com isso aqui não, tá? que eu anotei errado, tá? então esse aqui seria o primeiro, esse aqui foi o segundo e esse aqui está sendo o terceiro, ok? Vamos fazer assim, para não confundir, tá? terceiro caso, o que está acontecendo? O ponto C está no segmento AB, né? A mesma coisa desse aqui. Então, o que, que é isso? Eu não tive que marcar dois pontos em AB. Eu vou pegar o meu compasso e fazer de C o centro desses dois pontos. Ó. Posso fazer o tamanho que for. Ó. Dois pontos quaisquer. Tracei e marquei dois pontos pelos quais C já está no centro. Ó. Porque é a mesma distância. Certo? O que eu vou fazer agora? Traçar para encontrar a linha que passa por cima. Ó, posso traçar só acima, porque eu já tenho o ponto seu. Vou traçar um pouco mais forte aqui, para não misturar entre as linhas. Abertura pouco maior que o segmento, que o meio do segmento. A mesma abertura eu coloco no segundo ponto e traço. O encontro dessas linhas, portanto, ó, entre C e o, e o encontro aqui, ó, é a minha perpendicular. Então aqui eu tenho uma relação que também é de 90. A 30. Ok? Então esses são os casos que nós temos em relação a perpendicular. O que, que eu quero que você observe? A questão da equidistância, a mesma distância, mesma distância, mesma distância. Porque isso é um parâmetro que vai acompanhar a gente por todo o desenho geométrico. Ok? Então vamos para o próximo estudo